não é tenho dinheiro pra lhe pagar pode pegar a furadeira pra você fala aí driver Lucas aqui e eu te faço essa pergunta meu amigo ou minha amiga você aceitaria receber como pagamento de uma corrida que você fez ali pela Uber 99 uma furadeira Pois é, aconteceu com a nossa parceira aí que estava fazendo uma corrida pela 99, ela pegou esse rapaz aí que no final da corrida notou que estava sem dinheiro, ou ele estava realmente bastante drogado, ou sei lá, ele é desses carinhas que pega equipamentos de casa para poder vender e coisa, droga, estava sem dinheiro para voltar para casa, deu a furadeira para motorista como forma de pagamento. Assista esse vídeo aqui na íntegra, completo, e veja... A cara de pau desse passageiro. Então, Cleverson, você confirma que você está me dando essa furadeira como forma de pagamento Confiro, aqui? Que você não tem o dinheiro para me pagar? A isso, corrida da 99? Eu estou tenho dinheiro para lhe pagar. Pode pegar a furadeira para você. Então tá bom. Você está me dando uma furadeira isso. Black and Decker. É, é, Black and é, Decker. Isso. é isso. E se eu chegar lá em casa é e não funcionar, eu vou recortar. Eu vou posso recortar. dar as brocas por causa que aí é, arrumaria. Também já é demais, aí. Se, se, não, se eu chegar é. em casa e não funcionar essa furadeira Você me dá uma furadeira queimada Eu tô com seu endereço aqui Eu vou quer, voltar aqui quer pra te cobrar Eu vou voltar aqui Não, não vou descer do meu carro e entrar na sua casa Que eu não tô louca, né? É Mas se não funcionar Eu vou voltar aqui pra te cobrar seu dinheiro E ainda vou cobrar a próxima pode corrida Pode voltar sem medo Então tá bom Pega sua mochila aí e vai-se embora tá. E nunca mais faça isso, viu? Que da próxima que acontecer Pode ter certeza vai. que você vai levar uma surra do motorista Se fosse um homem que você já tinha apanhado Pode ter certeza e aí, o que, que você faria nessa situação? Mande aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos do WhatsApp. aí E não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada de novo aqui do canal. Combinado?